aqui é ruim estamos, nós temos que relevar que todo mundo é ruim a gente tem que se ajudar para termos uma melhor experiência claro o oh, é importante saber que a derrota é garantida bora onde eu acho que a derrota e não é a de... garantida a gente tem que se esforçar bastante para a gente conseguir a vitória, ah, a vitória desse jogo Mutado, mano eu tenho outro rapido. Tem meio mesmo, rushou meio. Mesmo. Ai, fumo. Tá na pedra, tá na pedra, tá na pedra. Não. Não morre não? Mano. Tava na pedra. Caraca, tava cavado no coco dele e ele tava parado, velho. Mas já roubaram Esse minha osso. Tá lá, né? <risos> Eu, vou comer, Eu vou comer ele. Peguei um pelo menos. Tem aqui um. Foi mal só HS. Não trava não, eu preciso plantar. Boa, boa. Planta. Tem um banheiro ainda. Né? Só tira a cara, tira a cara, eu tô com 20 de vida. Se você morrer, já era. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ó, eu pego um info. Tá no banheiro. Cara de pular, tremido. Deixa ele bem. Ai! Ah, mentira. Ai. Nossa, esse lugar é o mano. Nossa, eu perco, Vamos mano. jogar solto, mano. Vamos jogar solto que nós joga melhor, mano. Nossa, que caótico. <risos> joga Vamos solto. Jogar solto. Agora eu vou jogar o fino, não, não vou mais Eu tava errar. bem preso agora. Agora eu tô livre. Então. <risos> me libertei agora. Vou marcar que é. nem um pássaro. <risos> Parece é um coach, o cara não serve pra nada, só pra dar <risos> motivação pro tipo. É, tipo, vamos jogar solto e que a gente <risos> joga melhor. Pirulito sobrando no clutch. 1v5. Um Confio. Nice. 2 um... kills, 2 kills. Andana, mano. Voltando, vai pegar o cara da liga agora. Pegou o cara da liga. Desceu, reload. Confiou no plant. Puxou do lado. Nossa. e perdeu. Nice, nice round, nice round. Oh, vai 4 cementos e um sapão. Ó, vai 4 cementos e um sapão. Que? Só vai, só vai. Que negócio que é esse? 3 cementos e 2 sapão pelo menos. Não, Sapão tem que ser pelo menos três, velho. 3 sapão, velho. Vai rápido, não vai entrar rápido. Vambora, Vai, vai, vai, vai. Tóxico. <trail> Água. Tem water, mano. <missima> Eu tô preso na Smoke, eu não consigo ouvir. Esse cara é louco, mano. De rushar em 12, mano. Olha isso, eu tô brigando muito. junto, trabalha junto. Bora, bora, bora, bora. bora. Foi... Ah, você passou na Foi. frente, cara. Eu não vi, velho. Tá certo. Ai, que merda! Você acertou ele? Acertei. Deu certo, acho que desse 64. Ah, esse Golden Boy tá cheatado, olha, é isso, mano. Esse DZ aí é estranho. mano. acho que D64. Vou jogar safe, rapaziada. Vou jogar solto, quero te dar. Vou jogar safe, vou jogar solto. Já tu me e ia morrer. Na mesma frase, velho. Ah, maluco da strafe e... Joga solto, sol, time. Joga solto. Joga que vocês gostam de jogar solto. Cala a boca, time. mano. Eu tô falando bagulho que vocês falam de jogar solto. Cala a merda da boca. Eu não importava. Tô mandando a cal, o cara já quer... Joga solto. Joga solto. Joga solto aqui. Ah, velho, hum. Se você jogar preso, né? Eu prefiro que não, né? Olha, olha não conseguiu 3 A. Oh, pegou um B, bora lá, bora lá. Peguei time, bora junto. O cara, é cheater mesmo, é né? dois. Oh, pegou um A também, pode decidir agora. Nossa, pegou um banheiro. Nice. Era o banheiro último. Em cima desse Sorry aí, mano. Ele tava muito bungado no meio ali. Então a gente tem que entrar bastante no Soren velho que, que ele é fraco né para me esperando ai uma piada meu cara me deu um tiro de gun certinho na smoke mano não dá o cara é bom apenas né eu diria que que o melhor do Centauri. Olha o cara mano que isso doente. Boa, pegou dois. Os caras se alinharam, velho. Trabalha junto, time, vai. Entra junto aí, ó. Só põe uns três. Com a boca, mano. Por favor. Céu. Ai, tá cimento! <risos> Bobbiei, pensei que ele estaria atrás. O maluco, tem uma foto de um salame nós tá perdendo, mano. <risos> Fazer A de novo lá. Ah não, salame não, uma hit. <risos> salame! Eu também queria saber onde tá o salame. Ai, velho. É é eu Ermei de longe assim, eu falei, o que isso é uma linguiça? Um salame. A gente é muito ruim, velho. A gente tá peleando pros caras com é, um botes. Tá caindo. Tudo bem que eu acho que esses dois primeiros estão chutados. Tô morto. O último tá aqui na rua comigo a tá, minha bala finalmente cachara, né? Nossa, só zoou ah. é muito! Aí <risos> foi mal, velho. <véio. risos> zoei, zoei, zoei. Vocês, vocês ali, sim. eu ali um ali, sem Tô comprando uns trenzinhos aqui pra ficar. Né? Fica assim ainda né? bem vou tá aqui na casa. grenade. Bomb nossa, botou bem, velho. Eu tava funcionando a de, de Morte. Perdi 20 de life, eu sou muito burro, darão. Não. Nossa, velho, foi mal eu pinei, pnei. Menos 71 baixo. Ai, velho, o pnei eu pulei sem querer. Faltou um pouco pra gente ganhar, velho. Só 15 rounds. Terminei positivo. Oh, pelo menos ganhei essa merda uh, de caixa. cs 20 É porque a, a gente bem, é um time, bota né? Comprar um. Que? Os dois caras eram supremo. Os dois primeiros deles eram supremo. Como que a gente cai com dois supremos se a gente é a 1, um, véi? Tem ouro no nosso time, mano. Não dá pra entender certo. Tá certo, eu desisto. Mano.